Sejam muito bem-vindos ao Cometa Tom, um canal do YouTube focado em desenhos animados E nós estamos caminhando para o fim da parte 1 da segunda temporada de The House E como vocês estão gostando muito das análises e teorias dos episódios da série Nós abrimos uma exceção e decidimos fazer vídeos individuais dos episódios da Casa da Coruja Que nós acharmos mais interessantes E com certeza, esse episódio 9 é um deles Porque nos revelou informações bombásticas sobre a trama principal Além de derrubar de vez várias teorias que tínhamos sobre o Belos e sua relação com o mundo dos humanos e com outros personagens, como o Philip e o próprio Hunter. A gente já já vai falar de tudo isso, mas eu queria pedir a você que se você gostar do conteúdo, mano, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, porque, segundo os dados do YouTube, mais da metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas. Então, cara, verifica sua inscrição no canal e deixa o seu gostei pra ajudar o algoritmo a recomendar esse vídeo pra outras pessoas, beleza? Ah, e lembrando que nós estamos postando alguns vídeos revelando os córtex Códigos Secretos da Casa da Coruja em forma de shorts aqui do canal. Então, se você quer acompanhar as mensagens ocultas em primeira mão, fica ligado nos shorts que sempre a gente tá postando por lá. Agora deixando o mexendo de lado, vamos falar desse episódio, que foi tão épico, mas tão épico, que a equipe que produz a série fez quatro artes promocionais especiais para esse capítulo. Se você não sabe, geralmente eles criam uma ou duas artes para divulgar o episódio, que são bem simples, mas simbólicas e sem muitas cores. Mas dessa vez, vez meu amigo, além deles terem feito algumas artes coloridas, teve até uma animada do Hunter e do seu palismã, então esse episódio com certeza foi muito especial para a equipe que produz a série. E isso é bem nítido de ver, toda a animação, os detalhes das sombras, a fluidez do movimento e a coreografia das lutas desse episódio foram simplesmente perfeitas, e claro, a série andou alguns passos bem largos quanto aos mistérios da trama principal, e vai ser basicamente disso que a gente vai falar nesse vídeo, mas eu realmente... E não posso deixar de falar do estabelecimento claro do namoro entre a Luz e a Amity Que se você tem alguma dúvida se aquilo foi um pedido de namoro no episódio anterior Cara, agora é dito com todas as letras Claro que isso com certeza vai irritar os sites mais conservadores aqui do Brasil e blá blá blá Mas a gente já tá acostumado com toda essa ladainha que aos poucos vai ficando cada vez mais dissolvida na sociedade o fato é, Lumity é real, sempre foi e sempre será E é incrível ver mais relacionamentos incríveis como este sendo representados em obras com o um público mais infanto juvenil, de fato mais um marco para a história dos cartões e da comunidade como um todo. Agora sim, vamos falar dos elementos relacionados aos mistérios no episódio, que já apareceram literalmente no primeiro segundo desse capítulo. Logo no início é mostrado alguns diagramas que representam uma das últimas peças do quebra-cabeça do Belos, a chave da porta mágica. Mas calma que como esse episódio gira em torno dela, a gente vai acabar falando menos desse assunto, porque o próprio episódio já deixou tudo isso bem claro. Então eu queria começar chamando a atenção a esse livro mais à direita, que mostra algumas coisas muito interessantes que é o quinto de dica revela pra nós a verdadeira origem do Hunter, que cara, é muito interessante. Ao jogar pelos elementos mostrados nesse livro podemos concluir que o Bellos tem coletado alguns itens para construir algo chamado Green Walker. Essa palavra Green Walker vem de duas palavras da língua inglesa que podem ser traduzidas como o caminhante sombrio ou o caminhante sinistro algo mais ou menos nessa vibe. A gente vai chamar de caminhante sombrio, beleza? O primeiro item ou ingrediente da lista são as Caldors Stones, que são aquelas pedras que vimos no cemitério dos ilusionistas que amplificam os poderes dos usuários o segundo item é a Palistron Wood que é o tipo de madeira que dá origem aos palismas, o terceiro é uma espécie de pulmão de um Stone Sleeper que pela imagem ao lado concluímos que é algum tipo de besta que existe no mundo das bruxas, o quarto item são escamas do Selkidomos, que se você não lembra é o nome daquele monstro da ilha fantasma, por fim temos o quinto item chamado Osso de Hortet por mais que a gente não tenha nenhuma uma pista dentro da série do que é um hortet, se a gente jogar esse nome no google descobrimos que ele está relacionado a uma planta que consegue realizar um processo de clonagem para se proliferar, o que pode ser uma pista do que realmente é feito usando esses materiais, um processo de clonagem. E na página da esquerda desse livro a gente vê alguns olhos vermelhos que com toda certeza são os olhos do hunter, cara eu não vou nem falar que parece com os olhos do hunter porque cara estamos de Hunter. Além de algumas figuras que é o que tudo indica representam o processo de criar um ser artificialmente. Então, cara, eu acho que tá bem fácil de ligar os pontos aqui, né? Usando alguns recursos encontrados nas ilhas ferventes, seguindo as instruções do livro, o Bellos criou um ser artificialmente, usando talvez o seu próprio DNA para desenvolvê-lo. Esse ser é o que o livro chama de Green Walker, mas nós conhecemos por outro nome, Hunter, o guarda dourado. Na verdade, nós não temos muitos indícios de que o Hunter é um ser clonado a partir do DNA do Belos. Na verdade, se a gente comparar os detalhes do seu rosto, como nariz, orelha e o formato da sua cabeça, não encontramos nenhuma semelhança. As únicas coisas que são iguais entre eles é a cor do cabelo e a abertura em sua orelha esquerda. Então eu, particularmente, prefiro acreditar que ele não é um clone 100% do Belos. Mas daqui a pouco a gente volta a falar melhor dessa ideia. E claro, tudo isso, meus amigos, joga fora aquela nossa teoria de que o Hunter foi fosse, de fato, um sobrinho distante do Belos, onde ele seria um descendente do Philip. Porém, eu ainda não desisti daquela parte da teoria que diz que o Belus e o Philip são irmãos, ou pelo menos amigos que vieram juntos do mundo dos humanos e por sorte, mais pra frente no episódio tem um detalhe que pode acabar salvando essa teoria. Mas, será que depois de tudo isso, a ideia do Belo ser humano ainda é válida? Bom, o grande detalhe que deixou essa hipótese e uma corda bamba, digamos assim, foi o formato da sua orelha, que apesar de ser bem pequena também é bem pontuda, assim como os outros bruxos das Ilhas Serventes. mas por outro lado, o tamanho também tem que ser levado em consideração isso porque a gente nunca viu outro bruxo nas Ilhas Ferventes com orelha tão pequena, todas seguem o mesmo tamanho, então o que diabos isso significa? Então mano, eu vi muitas teorias na comunidade falando que o Belos pode ser um híbrido entre humanos e bruxos talvez até um filho do próprio Philip que viveu no mundo dos humanos e por por algum motivo ficou preso no mundo das bruxas e agora tem um plano maluco de unir os dois mundos e como ele é um híbrido, isso explicaria porque ele tem essa orelha mais diferenciada e também não pode usar magia naturalmente. Então olha só, partindo dessa ideia, a gente já tem uma nova versão da origem do Belos, mas existe uma outra possibilidade, levantada por um detalhe mostrado mais pra frente no episódio o Felipe descreve que apesar de ter completado a sua missão de chegar até o lago do eclipse, infelizmente ele perdeu alguns de seus companheiros por causa do sangue dos tolos E muita gente acredita que o Belo seria Um dos companheiros do Philip Que ficou pra trás nessa missão E que depois de muito tempo conseguiu sair daqueles túneis Como uma pessoa completamente diferente Talvez ele tenha ficado por dias Andando pelas veias de um titã Até acabar encontrando os últimos fragmentos De sua alma Que acabou orientando ele A fazer tudo que ele está fazendo nos dias de hoje Até conseguir chegar ao dia da união Cara, muito, muito louco Ok, a gente já tem mais uma versão da origem do Belos, mas a gente volta para aquela pergunta. Partindo da ideia de que o imperador era um companheiro do Philip, faz sentido o Belos ser um humano? E a resposta é sim. E não? Claro, como a gente não tem a resposta pra isso ainda, a gente vai ter que teorizar. Mas eu vou mostrar pra vocês duas hipóteses diferentes sobre a verdadeira origem do Belus, e lembrando que a gente não vai considerar que ele é o filho do Philip nessas teorias, beleza? E sim, um companheiro, ou talvez o próprio irmão do Philip, mas eu não descarto a teoria de que ele possa ser um filho do Philip. Na verdade, eu acho até mais plausível, mas vou continuar sem essa ideia, beleza? Partindo da hipótese de que o Bellos não é humano e sim um bruxo que o Philip acabou conhecendo nas Ilhas Ferventes e posteriormente ficando preso na expedição até o Lago do Eclipse, isso pode fazer muito sentido porque pode ser um gancho para outra ideia de que o Hunter é um ser artificial criado a partir do DNA do Philip, um humano, e do Belos um bruxo, e ele seria o símbolo da união entre os dois mundos e posteriormente o sacrifício perfeito para o dia da união e por isso que ele tem características tanto do Belos como a cor do cabelo e a ondulação na sua orelha mas também tem semelhanças com o Philip como a forma do seu cabelo e da sua cabeça, então olha só que interessante partindo da ideia de que o Bellos é um bruxo que apenas tem uma orelha menor, a gente consegue dar mais simbologia a ideia do Hunter ser um clone, então acaba que esse é o grande ponto da teoria, o Bellos é um bruxo porque daria mais significado ao Hunter ser um híbrido, um clone entre o Bellos um bruxo e o Philip um humano, agora vamos para a segunda hipótese do Bellos ser humano que acabou ficando preso nas veias do titã e etc Por incrível que pareça Ainda tem muita coisa que aponta pra isso Primeiro, tem aquelas ideias da primeira temporada Dele usar tecnologia pra manipular a magia Dele conhecer bem o mundo dos humanos E etc Fora as ideias que a gente mostrou alguns vídeos atrás da a simbologia que existiria Caso fossem dois humanos que vieram do mundo dos humanos até o mundo das bruxas. Mas o novo grande argumento está nessa cena que o Felipe fala dos seus companheiros perdidos. Isso porque se a gente observar todas as pegadas, conseguimos ver claramente que tinham 5 pessoas no total. Mas temos 4 tipos de pegadas diferentes. E se você prestar atenção, vemos o seguinte padrão. Essa pegada que está indo para a direita é a marca deixada pelo Philip quando voltou da sua missão. Logo em cima delas, podemos considerar que essas também foram marcas do Philip, só que dessa vez... Indo para o seu objetivo. Acima temos mais algumas pegadas que possuem um formato diferente das botas do Philip. E depois delas, vemos mais uma vez marcas semelhantes às deixadas por ele, como se fossem o mesmo tipo de bota. E talvez, só talvez, isso seja uma pista sutil deixada pelos produtores, indicando que o Philip não era o único humano nessa expedição e que existia outro viajante do outro mundo o acompanhando. Esse humano seria o belos que não conseguiu voltar do lago do eclipse. Eu sei que são é um detalhe bem discreto, mas é muito estranho o único padrão de botas se repetir ser é justamente o do Felipe, isso aí é pelo menos suspeito. Cara, eu sei que foi muita coisa pra absorver, mas deixa aí nos comentários o que você achou de todas essas ideias. E antes de acabar o vídeo, eu queria falar de um detalhe que eu achei bem interessante sobre a chave da porta mágica e também sobre o Titan's Blood. Isso porque esse episódio deixou a entender que o sangue do Titã está completamente extinto das Ilhas Ferventes, mas com isso surgiram algumas dúvidas como se o sangue do Titã não existe mais. Então, o que ainda está bobeando aquele coração que vemos na sala do Belos lá no final da primeira temporada? E o que o Belos vai usar para fazer a porta mágica funcionar, já que em teoria ele não tem sangue suficiente para usar a chave? E bom, eu acho que nós já temos a resposta: o sangue dos Palismas. Claro que ele, com certeza, não chega nem perto do poder do Titans Blood, mas provavelmente o Belos possui uma grande quantidade do sangue de Palisma armazenado. Talvez esse fluido verde que nós vemos no início do episódio seja justamente isso que foi injetado diretamente na porta mágica em grande quantidade para tentar subir Substituir as poucas gotas do sangue do titã que existia na chave, mas isso não foi o suficiente. Porém, mano, agora o Belos tem uma pequena quantidade do Titan's Blood que talvez seja o suficiente para gerar a energia restante que o sangue dos Palismas não conseguiu atingir. Então, unindo essa pequena quantidade de sangue de titã com litros e litros do sangue dos palismas, talvez isso seja suficiente para fazer a porta finalmente funcionar? Ok, esse vídeo já tá ficando bem grande, então eu acho melhor a gente parar por aqui. Mas mano, se você assistiu até aqui, foi porque você gostou do nosso conteúdo, então se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. E claro, deixa aquele like pra ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E não esquece também de comentar aí embaixo o que você achou do episódio. Tem alguma teoria, algum argumento que destrói as ideias desse vídeo? Comenta aí embaixo que vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. Enfim pessoal, eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau